Me explica uma coisa que eu não estou não conseguindo entender. Como que você acha que você vai mudar fazendo exatamente o que você sempre fez, tintim por tintim, sem mudar nada? Como que você acha que os seus problemas vão ser resolvidos se você não mudar absolutamente nada da sua maneira de agir, de pensar, de fazer? Você vai continuar fazendo tudo igualzinho como você sempre fez e aí um belo dia, do dia para noite, do nada... Você vai ter uma solução, um resultado diferente daquele que você teve até agora. Me explica aí esse raciocínio que eu não estou entendendo. Olá, meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga, esse aqui é o Calma, gente, calma. E eu estou fazendo esse vídeo porque aconteceu um episódio bastante peculiar ontem no Facebook, na realidade, eu não fiquei tão espantada assim, porque eu sabia que as pessoas funcionavam dessa maneira, mas isso me, me chocou bastante. Eu queria convidar todo mundo para essa reflexão. O que aconteceu foi o seguinte, muito resumidamente, eu postei um vídeo lá no Facebook, arroba, calma gente, calma, se você quiser me seguir lá no Facebook, de um vídeo antigo que eu já tinha postado aqui no canal, em que eu explicava que a sofrologia era um método bastante eficaz para combater a insônia, a insônia principalmente devido à ansiedade, etc e tal. Esse vídeo teve muitos comentários lá no Facebook e 50, 60% dos comentários diziam com palavras diferentes mais ou menos a mesma coisa. Você enrola demais, você fala demais, você não é objetiva, você não vai direto ao ponto, fala, fala e não diz nada, etc, etc. Teve um que eu adorei, que foi, você fala tanto que a gente vai acabar dormindo, o que seria maravilhoso se fosse verdade, né? mas não é, não é o caso, né? seria muito simples. E eu fiquei muito espantada, embora eu já soubesse que as pessoas eram assim, porque eu falei o seguinte: vocês sabem como é o Facebook, né? Tem, a, tem, o, tem o vídeo, o, o, o retângulo lá do vídeo, e em cima tem escrito alguma coisa, tipo, tá escrito insônia, ansiedade, conheço o um novo método para combater a ansiedade, a insônia. E a pessoa dá play no vídeo, ou pelo menos para, né, no Facebook às vezes não precisa dar play, mas a pessoa parou, é, é, esse, esse título, né, captou a atenção dessa pessoa, ela parou para observar, essa pessoa provavelmente, se ela parou para observar, né, se captou a atenção dela, que muito provavelmente ela tem insônia, muito provavelmente ela quer resolver esse problema, ela está à procura de uma solução para esse problema, e ela não tem saco para assistir um vídeo que dura sei lá, 10 minutos, 8 minutos, 12, sei lá, mais ou menos 10 minutos, vamos dizer, de uma pessoa falando de um método que ela nunca ouviu falar na vida. Não era eu, era o fato de eu falar demais e não apresentar a solução ali nos 30 primeiros segundos. É esse o problema. A pessoa tem um problema que torna a vida dela insuportável, que torna a vida dela um inferno. Eu sei o que é sofrer de insônia, tanto porque eu já sofri Quanto eu já acompanhei muitas pessoas que sofreram desse problema, então eu sei como é, eu sei como a insônia torna a sua vida um inferno. E o que ela quer é apertar no play e ouvir uma pessoa falando em 10 segundos, ó, oh, você quer dormir? Vai lá na vendinha do Joaquim, compra o um maracujá, mistura com farofa, come todas as noites e você vai ver se o problema vai ser resolvido. Pronto, em 10 segundos ela achou a solução para insônia. É isso que essa pessoa quer. Ela quer uma solução milagrosa. Ela quer não ter que fazer nada, não ter que fazer nenhum esforço, não ter que mudar nada na vida dela. Geralmente, quando você procura uma solução para insônia, é porque você já sofre desse problema. Geralmente, quando você sofre de insônia há dois meses, três meses, seis meses, você ainda não está... É quando você sofre de insônia há dois anos, há 20 anos, que você procura uma solução. Essa pessoa está há 20 anos sofrendo de insônia e ela acha que ela vai clicar num vídeo e que a pessoa vai apresentar uma solução milagrosa. É por causa de pessoas assim, e eu estou te lançando esse alerta caso você seja essa pessoa, é por causa de pessoas assim que o mercado do charlatanismo está indo tão bem. É por causa de pessoas assim que profissionais incompetentes, profissionais sem nenhum escrúpulo, então, ó, riquíssimos, ganhando muita grana em cima do teu desespero, tá? Eles sabem, e isso não é só com insônia, não, tá? Isso é com vários outros problemas. O mercado do emagrecimento tem muito isso também. Eles sabem que você está desesperado, que você não aguenta mais, eles te prometem qualquer porcaria, e no desespero você vai lá e compra. E eu entendo que você compre. Tá? Eu já fui, eu já, eu já estive no seu lugar. Eu já fui essa pessoa há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu não dormia, que eu, que eu ficava irritada, que eu não conseguia fazer nada porque eu não dormia. Se alguém tivesse me dito, ó, oh, maracujá com farofa cura insônia, eu, eu não sei se eu não teria tentado. É possível que eu tivesse tentado, porque eu tava desesperada. O mercado do emagrecimento é muito isso também. Só para dar um exemplo, tá? Você sabe, Todo mundo sabe muito bem que para emagrecer você precisa... Consumir menos calorias do que você gasta. Você tem que gastar mais do que você consome. E aí as pessoas continuam procurando. As pessoas estão insatisfeitas com o corpo. Elas estão insatisfeitas com o corpo há muito tempo. Elas querem mudar. Elas querem mudar há anos. E elas ainda estão à procura daquela solução mágica. Daquele pozinho. Daquela, que, que vai mudar tudo. Que vai fazer com que elas possam emagrecer. Comendo. Enchendo a cara de cerveja. E comendo do mesmo jeito. Sem fazer nenhum esporte. E um dia vai ter uma solução milagrosa. Eu não estou falando isso aqui, tem muitos profissionais extremamente competentes que podem te acompanhar para perder peso. Tá? Não estou aqui falando que o mercado do emagrecimento é todo charlatão. Não é isso de jeito nenhum. Tem excelentes profissionais que podem te acompanhar. Mas eles vão te acompanhar para fazer a coisa certa. Não para te dar um pozinho milagroso que você vai tomar cerveja na frente da televisão e você vai perder 20 quilos. Sabe o que teria acontecido se eu tivesse ido direto ao ponto, como me falaram que eu não fui? Não teria agradado do mesmo jeito, porque a sofrologia não é maracujá com farofa. A sofrologia, a sofrologia não é um método milagroso. A sofrologia requer comprometimento, ela, quer, ela requer vontade de mudar. Tá? A sofrologia não é um método que vai ajudar você a se curar da insônia durante duas semanas e aí duas semanas depois você vai voltar a dormir mal de novo. A sofrologia é um comprometimento com você, eu te pego pela mão e te levo até você mudar aos pouquinhos. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Você está há anos dormindo mal, você está há anos sofrendo de insônia, você está há anos sofrendo de ansiedade. Você precisa mudar aos pouquinhos, você precisa reaprender uma maneira de dormir, reaprender... A respirar, reaprender a se acalmar, reaprender a deixar os pensamentos de lado. E isso não se faz em uma noite. E isso não se faz em uma semana. Tá? Não adianta você fazer um exercício de respiração na segunda, um outro exercício na sexta, refazendo no domingo quando o desespero bater e ficar reclamando que a sofrologia não funciona. Não vai funcionar mesmo. Isso eu posso dizer desde agora. Se você não está comprometido com a mudança... É porque talvez a água não esteja batendo na bunda ainda o suficiente. Talvez você não esteja ainda sofrendo o suficiente. Você quer mudar de verdade? A sufologia pode te ajudar. Tá? Se você quer só reclamar da vida e continuar dormindo mal, aí já não é um problema mesmo. Você quer voltar a dormir bem? Definitivamente. Voltar a ter bom humor, voltar a ter paciência, não ficar mais irritado. Não ficar mais cansado o dia inteiro, querendo dormir o dia inteiro e com os olhos abertos durante a noite? Ou você quer só voltar a dormir uma vez aqui, outra ali. Eu suponho que seja a primeira opção. Se for a primeira opção, e se você tiver o comprometimento de mudar a sua situação, se você tiver a fim de fazer outra coisa, de aprender um método que vai mudar a sua maneira de dormir, aí eu posso te ajudar. Uma mudança de verdade, ela é passo a passo. Se o que você fez até agora não funcionou, você vai ter que fazer outra coisa. Para acabar esse vídeo, eu prometo que vai ser muito rápido, eu vou deixar você com um poema do Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, grande poeta português. E você? Você quer continuar à margem de você mesmo ou você quer mudar? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você. Te convido a essa reflexão. Deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.